Ó, oh, professora, eu vou começar a ler aqui as perguntas. Leia, por favor, Caio. É, um candidato transferiu uma doação para outro candidato, mas para a conta errada. Como faço? É, é o ideal, quando essas transferências acontecem, né, de forma equivocada, é que você não utilize nenhum realzinho desse valor e que você faça o estorno para que ele reingresse... Na conta correta. Não faça você próprio, candidato ou prestador de contas, a transferência para a conta certa. Não faça isso. Entrou na conta que não era a conta específica para a origem daquele recurso, devolve integralmente e recebe o que é o correto na conta regular destinada pela legislação. E por aí, por... Caio, eu hum. sempre falo que tudo isso faz uma nota explicativa para cada ocorrência dessa. No SPCE, você pode até nem ter o registro disso, não tem problema se você não tiver a, a recepção no SPCE da receita, depois fazer a devolução e depois fazer o novo ingresso. Não importa, o que precisa ficar no SPCE é o que de fato é o regular definitivo, mas você vai ter uma movimentação num, num extrato bancário. Faz uma nota explicativa dizendo em tal data, houve tal... E assim, nota explicativa, né Caio, eu sempre falo, nota explicativa salvam contas, mas não é aquela nota explicativa lacônica. Faz nota explicativa poema. <risos> Gostei, explicativa mas poema essa eu vou essa eu vou usar usa Caio aquela, é. nota, aquela nota explicativa do cara lacônico apressado que escreve ali em, em duas linhas que não explica direito para gente analista aquilo ali não diz nada então a nota a nota explicativa poema ela já macia o coração <risos> E, e, eu, eu costumo dizer, professora, que a gente tem que aprender com jornalista. Porque jornalista, o que ele vai fazer? Tudo que ele vai relatar, ele diz. O quê, por quê, como, quando e onde? É. Ele tem que responder o... essas cinco perguntas. Para tudo que ele vai escrever. O contador e advogado tem que aprender essas coisas com jornalista. Se não tiver o quê, por quê, como, quando e onde... Não, não tá completa a, a informação, em texto, em nada. e nada. Conta, e conta bem detidamente cada um desses itens. E, mas, professora, ainda nessa questão, aí o que, que se recomenda? Fazer dois relatórios financeiros, um com a despesa lançada errada, ou com a arrecadação errada, aí estorna, aí quando entrar certa faz de novo um outro relatório Sim, financeiro. sim. Sim, isso é muito importante, Caio. Qual é o objetivo do relatório das 72 horas? O objetivo é dar transparência aos seus oponentes adversários, à população em geral, da movimentação que está ocorrendo na sua campanha. Os bancos enviam os extratos para a justiça eleitoral. Para cada crédito que entrou, o sistema vai fazer o batimento dos relatórios das 72 horas. O sistema, ele não sabe se aquilo foi regular ou irregular. Ele só sabe que entrou, que foi creditado. Se você não tiver a mesma quantidade de créditos e de relatório de 72 horas, você vai ser chamado para se manifestar. Então, independente se o crédito está regular ou não, você já elimina um item da diligência, o batimento das quantidades. Entendi. E aí você elimina essa diligência. Entrou errado... Transmite os 72 horas, você está dando transparência. Na sequência, você estornou, entrou novamente o correto, relatório das 72 horas. A sua movimentação está sendo divulgada, inclusive aquilo que está sendo corrigido. Então, é muito importante, sim, isso. Muito bom, sensacional. É... Vamos lá para as carreadas. Veículo para carreata tem que fazer sessão de uso? Opa! Não! Não precisa fazer sessão de uso desde que esse veículo esteja sendo usado apenas na carreata. A participação daquele eleitor, daquele simpatizante do seu eleitorado que está na carreata. Agora, se aquele veículo que está participando da carreata é um veículo que está a serviço da campanha, caímos naquela, naquela questão que Caio colocou muito bem. Qual é a função desse veículo? Ele está a serviço da campanha? Ele é de uso do candidato? Se ele está participando da carreata, mas ele está também a serviço da campanha, então ele tem que ser cedido para a campanha, registrado. Mas se ele está apenas participando, apoiando o candidato, não precisa registrar a sessão de uso desse bem. E ele pode ser abastecido se o candidato decidir. Não é obrigatório. Se o candidato quiser, pode abastecer os veículos que participam da carreata dele com até 10 litros de combustível. Agora, chama a atenção para um item aí que vai cair na malha dos analistas. Abastecer, por exemplo, uma moto, a carreata era duas quadras aí colocou lá 10 litros de combustível na, na, numa moto. Já está, é óbvio que você está favorecendo o eleitor. Ah, mas será que os analistas vão descer a esse nível de detalhamento da análise? Depende. Se você pega um fascinado, ele vai olhar. Eu olho. Então, eu não vou estar na análise, eu não vou estar na análise. Mas é importante vocês perceberem que hoje a burla, não há mais lugar para burla. Ela está sendo detectada em todas as frentes, de todas as formas. Aqueles abastecimentos das madrugadas, nos postos, nas vésperas das carreatas, você vai ter lá eleitores provavelmente fotografando tal, a quantidade de veículos que estão sendo abastecidos. E ele pode comparar na sua prestação de contas. Essa, e, e isso, professora, é, é um detalhe importante, porque é a primeira vez que vai ter essa regra de abastecimento Primeiro. para as carriadas, não é? Então, é uma inovação. Então, é, é do escritório aqui, Contábil Reis. Então, colega, é, é essa questão. Vai ser a primeira vez. Pode abastecer, não precisa entrar o veículo nessa situação específica para a prestação de contas, o veículo, porque é de um terceiro e é para um, um ato específico da carreata. E aí tem esse limite, precisa pegar a placa, o, a nota fiscal do posto tem que ser emitida contra o CNPJ é, do candidato, né, do prestador de contas, e ele tem que ter esse controle especificamente do, de cada evento e que tiver esse abastecimento é, dessas carreatas. Mas os veículos para a campanha são de dois tipos. Uso pessoal do candidato e a serviço da campanha. Caio, só, faz, só complementar uma coisa importante. Os relatórios desses combustíveis, inclusive, eles têm que trazer subtotais semanais de litragem. A placa no carro do veículo da carreata, eles não vão exigir a placa, eles vão exigir a quantidade de veículos, né? vão exigir as placas do veículo do carro de som, do veículo cedido, do locado, de todas as sessões de uso. Agora, os relatórios são semanais, então é muito importante o que Caio falou. Se você não tiver uma organização, inclusive com um posto de abastecimento, tudo no CNPJ do candidato, você pode ter despesas aí que podem vir a ser questionadas. Então, nós, nós estamos caminhando para as eleições como nos Estados Unidos. Terá profissionais né, cuja vida é realmente trabalhar com campanhas eleitorais, dada a sofisticação que a matéria está ganhando né, no, nos últimos anos. Então, nós teremos aí profissionais de prestação de contas permanentes, como é no, nos Estados Unidos. Despesas de motorista não pode ser paga pela conta bancária, mas esse serviço pode ser doado. Ah, um, Constâncio Neto, você consegue entender, professor? Entendi, entendi. É assim, Constâncio. A despesa de motorista ela não pode ser paga para a campanha se esse veículo for usado pelo candidato. Se for um veículo usado pelo candidato, não pode ter o motorista pago pela campanha. Mas os outros veículos que estão cedidos, pode sim ter motoristas pagos pela campanha ou cedendo a sua, o seu serviço gratuito. Só tem um detalhe, só pode ceder serviço aquele que tem aquela atividade econômica. Então, cuidado, porque é muito comum nesses de 7 a 8 problemas, de 7 a 10 problemas que nosso querido Caio colocou. Um dos questionamentos que acontecem e que acabam comprometendo algumas contas é utilizar sessão de motoristas de pessoas que não são motoristas. Então, é importante. Tem cartório que aceita. Tem cartório que aceita normalmente, porque tem pessoas que só cedem o veículo se ele for dirigir o carro dele. Ele não empresta o carro dele para outra pessoa dirigir. Aí é o caso de fazer uma nota explicativa, poema, contar a historinha bem legal, de forma que ouça até um fundinho musical na hora da leitura daquela nota explicativa e pode ser aceito se aquele motorista não for, de fato, não tiver como atividade econômica a função de motorista. Essa questão da atividade econômica é muito interessante, não é? Agora, professora, eu estou ten, é, tendo a seguinte leitura em relação a isso da questão da atividade econômica e queria compartilhar, para ver se você pensa da mesma forma. Que a gente tem dois serviços, de apoio administrativo e é, alguma coisa operacional, que eu não estou me recordando agora. Pesas operacionais, é, apoio operacional. Apoio Uma mão operacional. de obra operacional. É, tem esses dois serviços lá na resolução. É, a leitura que eu faço é de que para esses dois serviços poderiam ser doados porque não teriam uma atividade econômica relacionada a isso. Então, eu, eu tirei, de, eu, vamos dizer assim, eu tive essa licença, essa leitura, e para esses dois tipos de serviço é, entender que seria possível qualquer pessoa doar porque não seria uma atividade econômica, inclusive nos termos de sessão eu estou dizendo... Embora não seja atividade econômica dele para fins de sessão de apoio operacional e administrativo, foi feita a doação. Fiz Sim. um textozinho mais nesse. Sim. Você concorda com essa leitura Sim. ou eu dei uma viajada? Não, não, eu concordo. E isso é, é, tem sido muito aceito. Inclusive, junto com essa, essa dúvida sua, né? essa, essa, esse comentário seu... Tem aquela a pergunta que não quer calar sempre para eles. Mas professora, não existe atividade econômica de balançador de bandeira e panfleteiro. E aí eu não posso ter a sessão gratuita dessa mão de obra? Pode. Normalmente é tido como prestação gratuita de serviços gerais. Então seria um cairia na questão dos serviços gerais prestados serviços administrativos prestados, né? Serviços operacionais prestados. Isso não há, não tem havido questionamentos assim mais severos. É claro que um ou outro, né, que vai no extremo do rigor, ainda questiona, mas sua leitura faz sentido sim. É. Porque aí tem as outras questões, por exemplo, de jingle, que aí tudo bem, porque tem a porção do, claro. É o ou mesmo de mídia social, de social media, que aí tem uma atividade econômica. Aí eu acho que dá para fazer essa distinção. O site, né? o pessoal é. do web designer, Exatamente. Totalmente contemporizado. Tem outra pergunta, professora. Partido político pode pagar, com FEFC, o combustível de um veículo cedido a um candidato do mesmo partido? Se pode pagar... O combustível de um veículo cedido a um candidato do mesmo partido? Depende, Isso. depende. Se esse veículo for o único, não. Porque daí o candid... vai ser o uso do candidato. Tem que ser Aí, a serviço da campanha, não é? A serviço da campanha pode. Se for a serviço da campanha, pode. E do mesmo partido, porque essa questão de repasses né, do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, a gente sabe que está bem nebulosa a questão de passar para candidatos qualquer, qualquer repasse financeiro ou estimável para candidatos cuja coligação se dá na majoritária, os partidos estão coligados na majoritária, mas não há mais coligação na proporcional, e aí esses candidatos de outros partidos, mesmo estando coligados na majoritária, a, a legislação não normatizou. Então, para não ter problema, não passe para candidatos de outro partido, por prudência, mesmo ele estando coligado na majoritária porque não há nenhum julgado com relação a isso. É a primeira eleição sem coligação proporcional. Então, se você não quer passar nervoso, aborrecimento e perder seus clientes, se, tenta focar nos candidatos do mesmo partido. Mas nesse caso da doação do combustível para um candidato de, do mesmo partido... Um, um candidato cedendo, né, pagando combustível, observe se esse combustível não está indo para o veículo que é o que o candidato usa. Se for, não pode. Se for a serviço da campanha, pode. Se o candidato tiver dois carros, um de uso pessoal e outro de uso da campanha, esse segundo deve ser abastecido com o dinheiro da campanha... Perfeito, perfeito. O segundo deve ser abastecido e o primeiro não pode ser abastecido. Um candidato teve uma nota fiscal de material de campanha cancelada. Detalhe, a contabilidade não estava sabendo e informou a despesa na prestação de contas parcial. O que fazer nesse caso? É, Nesse caso, foi algo a mais. Você não omitiu algo, né? Houve ali um cancelamento, alguma coisa, você vai fazer aquela nota explicativa poema e vai contar a história que aconteceu para o analista, mas não é o caso de fazer retificadora. Porque a nota fiscal foi cancelada. Eu acredito que não é o caso de fazer retificadora. Mas se você quiser fazer, nada impede. Agora, nota explicativa, sem dúvida, conta tudo por quê. Porque assim, ó, por que, que foi cancelado? O que, que aconteceu? Porque assim, ó, só dizer que foi cancelado não justifica. É a nota explicativa apressada lacônica. Você tem que dizer o motivo, o que, que aconteceu para esse cancelamento, e aí você regulariza a situação. Até mesmo para não dar uma ideia de que houve um caixa 2, né, professora? De que houve sim, um pagamento sim. De fora, né? Sim, exatamente. Meu candidato tem um veículo cedido. Colocamos no termo que seria usado do dia 2 de outubro a 15 de novembro. Porém, é, nesse período o veículo foi vendido. O que fazer? Aí vai fazer a retificação desse termo. Tem um detalhe aí, se esse veículo foi vendido para usar o dinheiro na campanha, eu espero que não tenha sido isso, porque acontece muito do veículo quando está mais velho, vai chegando a reta final, o candidato resolve vender para aplicar na campanha. Se realmente foi isso, vamos falar das duas formas então. Se vendeu para usar na campanha, não esqueça que é uma comercialização de bem comercialização de bem, segue o rito dos eventos de arrecadação. Tem que informar a justiça eleitoral, tem que ter o acompanhamento, a pessoa que compra aquele veículo tornou-se doador de campanha, e aí ela vai estar sujeita aos 10% do limite de pessoa física de 2019. Se esse veículo, não foi vendido para usar o dinheiro na campanha, mas foi vendido por ser vendido, simplesmente você vai fazer, vai retificar esse termo, vai corrigir os lançamentos do valor estimado que você fez, fazer o rateio pela quantidade de dias de uso e uma nota explicativa linda também. A depender de quando foi a venda, se foi antes ou depois da parcial, nesse caso documenta também a questão aí para ver se é necessário a retificador ou não, a depender da data da venda. Uma pessoa fez um contrato de prestação de serviços como transporte e entrega de material. Em qual tipo de rubrica de despesa posso lançar essa despesa e contrato? Transporte, entrega de material, essa pessoa vai utilizar o veículo dela? Seriam, acho que, aqueles casos que teria que olhar os detalhes do caso concreto, né? Eu acho Posso que é um lançar. serviço, né, professora? É um eu serviço? Mais... Eu é, eu acho que é, eu não entendi. Pela leitura aqui, eu estou achando que é mais uma situação de serviço. É o serviço de, é, de transporte de material. Então, é alguém que vai é, pegar um... É, é, uns banners levados de tal canto para tal canto. Vai Se pegar... for isso, tá. Se for isso, pode ser despesa de pessoal, é melhor do que serviços prestados por terceiros. Mas tem uma questão importante aí, aproveitar esse parêntese. Tem muita dúvida sempre onde lançar o pessoal da mobilização de rua, o pessoal do operacional. E aqueles profissionais, administrador financeiro, contador, advogado... Hoje, contador e advogado têm as rubricas específicas, né? Despesas com serviços contábeis, despesas com serviços advocatícios. Administrador financeiro ou, aí o pessoal do operacional, ou você lança em serviços prestados por terceiros, ou despesa de pessoal para o pessoal do operacional e atividades de militância e mobilização de rua para os formiguinhas, aqueles que fazem o serviço de mobilização de rua. Nesse caso, como é um serviço, como o Caio decifrou, que está sendo prestado, pode ser despesa de pessoal, sim, sem problema. Não há problema você fazer lançamentos em rubricas que não são tão próprias. O que você não pode é burlar rubricas que têm percentuais. Na despesa de pessoal, você sabe que tem uma quantidade X de pessoa que você pode contratar para mobilização de rua. Mas não entram aí nesse cálculo do limite de, do quantitativo de contratação de pessoal, o pessoal do operacional. Então, se você tiver lançado em serviço prestado por terceiro ou despesa de pessoal, não tem problema, você não está burlando nenhum limite. Você tem que comprovar que a quantidade de pessoas que você contratou para mobilização de rua não ultrapassaram aquele quantitativo. Então, isso fica tranquilo, e é que não, não é problema, não. Eita, aqui chegou uma pergunta difícil, viu, professora? Como é? De Débora. Da colega Débora, eu acho, né? É Débora Cavalho Pinto, ela pergunta, quando a ordem cronológica dos recibos Ficam fora de ordem por causa de notas atrasadas. Como faz esse recibo? Como faz se esse recibo foi contabilizado e foi para parcial? Ó, primeira coisa, tem um erro aí, porque notas atrasadas são despesas, recibos são emitidos para receitas, né? Você só emite recibo quando você recebe algo financeiro ou estimável. É, é muito comum a ordem cronológica né a cronologia ser afetada no decorrer da campanha e nem sempre por má fé às vezes ficou esquecido ali uma coisinha ou outra ou às vezes você não tinha conhecimento a hora que aquilo chegou primeira coisa que eu falo tem certeza que esse recibo que você está achando que está fora da ordem não é um recibo que você não precisa emitir? Porque para isso serve ter aquela isenção, aquela faculdade de você não precisar emitir recibo para doações de bens móveis até R$ para os veículos do candidato, cônjuge, ter... parentes até o terceiro grau. Inclusive um dia alguém tem que me contar, Caio, qual é o problema do tio-avô e do, do sobrinho-neto? Por que, que só para eles tem que emitir recibo eleitorial? Mas ninguém tem essa resposta para mim. É Mas o que vocês têm que pensar é o seguinte, será que não é o caso agora, na hora que você está numa cronologia falha, de você olhar as exceções? Pode ser que essa que você está aí angustiado seja uma situação que você não tem a exigência. Recursos financeiros, por exemplo, só se exige recibo eleitoral para recurso financeiro se for entre partido e candidato ou entre candidatos. Recursos de pessoas físicas, do próprio candidato, financeiros que entram na campanha, não se exige o recibo eleitoral só é exigido recibo eleitoral para doações estimáveis que não sejam aquelas das exceções e também para doações recebidas via internet e aí não é a vaquinha é aquela doação mesmo direto ou da maquininha que o candidato fez diretamente com aquela administradora de cartão ou na sua página ele faz uma arrecadação. Então primeira coisa respira, não entra em pânico, Analisa as situações de exceção, não vai dar, não vai estar ali, faz uma nota explicativa, muitas vezes é muito comum contas serem aprovadas sem ressalvas, tendo tido ali uma ou outra incongruência na cronologia dos recibos, desde que seja uma coisa justificável, mas administra as exceções que eu acho que você vai achar a resposta aí, fácil. Excelente. Teve outra. Candidato recebeu doação financeira e o lançamento do SPCE foi lançado como recursos próprios. O que fazer tá. agora? Corrigir. Corrige o lançamento. De qualquer forma, já está lançado na parcial. O recurso já está constando lá. Agora, você corrige troca, exclui o lançamento é errado, coloca o, ver, o real. Agora, doação financeira, de onde? Né? De pessoa física, do partido, do FEFEC, entrou na conta errada? Esses detalhes você vai ter que observar. Observa se a origem está errada, veio de um fundo público e foi depositado numa conta de doações para a campanha de pessoas físicas, ou se simplesmente foi só o nome, né? O doador que você se equivocou. Mas quando for assim, corrija o lançamento direitinho, transmite um relatório das 72 horas, depois que fizer a correção do lançamento, e uma bela nota explicativa.